Olá, eu sou o Diego Cavicchioli, sou psiquiatra geral, psiquiatra da com e adolescência aqui na Clínica Singular de Londrina. E hoje eu queria falar sobre o combate ao alcoolismo e às dependências químicas. A maioria dos quadros de uso de substâncias e de drogas se inicia na adolescência. E, portanto, é importante ficar atento quando os adolescentes e adultos jovens começam a fazer já um uso abusivo Diferentes tipos de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Muitas vezes os quadros de uso de drogas são acompanhados por outros problemas psiquiátricos. O quadro de déficit de atenção e hiperatividade, depressão, ansiedade. E Muitas vezes a pessoa acaba usando e recorrendo à droga como uma forma de aliviar essas outras doenças psiquiátricas que a pessoa já tinha antes. Por isso, a avaliação e o acompanhamento especializado é essencial. Um abraço!